Temos algumas pessoas aqui no Insta, agora acabei de abrir também o Face e vamos começar né a nossa live. Denise, Cristiane está aí, boa noite querida, tudo bom com você? Eu tenho uma surpresa hoje para vocês, uh, eu vou atender online, eu vou atender aí em duplicidade para quem quiser e vou preparar para pessoa de presente, né, oferta para o Instagram. Porque na live, no, no YouTube, no, no Face eu não consigo, né? Mas para quem estiver no, no Face, no Instagram, eu vou fazer uma frequência. A Ju também entrou, olha aí Ju, você pode entrar, participar também, a Denise, né? Tem a Janete que está lá no, no Face, ela pode vir aqui, é, a Simiramis Cimir, também pode vir para o Instagram, ganhar uma frequência que eu vou fazer aqui na hora, a pessoa precisa estar junto comigo, nós vamos fazer né, uma dupla e vamos ver o que está que acontecendo com você. Quero deixar bem claro uma coisa, se o local, se a pessoa não... Oi, a Ju tá aí também no, no Face, né Ju? Ela está assistindo, se alguém morar fora de São Paulo, não puder vir buscar vai ter que acertar o frete do correio, né, do Sedex. Mas fora isso, tranquilo, é só vir buscar, se for daqui de São Paulo, da capital, e não tem o menor problema. E para quem ainda não me conhece, eu sou a Aníria Gourmandian e deixo aqui a disponibilidade de vocês, né, acionarem e me chamarem. Daqui a pouco eu vou falar de novo... Porque ainda a maioria não entrou, tá, tá aí, né, dando umas voltinhas. E se alguém quiser participar comigo, fique à vontade. Pessoal, hoje eu vim pensando assim, né, no que que eu ia, no, no que que eu ia falar com vocês. A Neiva também tá aí. Oi, Neiva. Tudo bom com você? Uh, no que, que eu ia falar? E essa semana foi uma semana muito pesada, né? Eu acho que são todos esses fatos que estão ocorrendo, vacina, e o pessoal falando que agora tá pegando mais essa Covid, né? Veio ela, ela veio mais assim elaborada, <risos> maneira de falar, lógico, né, gente? Infelizmente, a Covid tá pegando pra caramba. Então, tudo está colaborando para que a situação fique mais dolorosa. Eu, e tenho percebido, assim, é, é, olha aí, a Florinda já compartilhou o meu vídeo, para quem quiser compartilhar também, né? E daqui a pouco eu vou passar tudo direitinho, no YouTube, tudo direitinho para vocês. E ah, eu... Vim pensando, eu tenho atendido muita gente, mas muita gente, né? Inclusive, tô dando as frequências que tem sido assim um sucesso. Ah, essa, a, a maioria está tendo um aperto na garganta, um mal-estar tão grande, né? Um mal-estar assim, muito evidente. Uma coisa. A ah, Neiva, tudo bem? E você, eu tô bem, Neiva. Bem, um pouquinho assim, né? De ver as pessoas tão, tão desesperadas. Temos que. Sabe, nós temos que confiar em nós. Mas voltando a falar, o que que acontece? As pessoas que estão vindo para eu atender. Elas estão todas com alguma coisa na garganta. É impressionante. Dentre outros sintomas, um sintoma muito acentuado está assim, tipo, a garganta fechando. A garganta está pegando. A garganta está cada vez mais, ah, assim, é, é, é como se às vezes a pessoa quisesse até engolir a saliva e não conseguisse. Né? ela tivesse que se esforçar para engolir, uh, a, a situação está muito densa, muito densa. Uh, a Neiva já disse que ela, tá vendo? O, o pessoal já vai começar a falar, eu tô assim, eu tô assado. E o que que acontece? Essa, essa coisa ruim acaba afetando o larígio, que é uma, uma glândula, né? Muito, muito, muito importante. Muito importante. Ela é tão importante quanto o, o timo. Ela é tão importante quanto os ovários. Ela é tão importante, é, sabe, quanto a, a hipófise. E sem ela... O que é mais importante e não funciona que é a pineal a pineal fica fechada? Posso dizer para vocês com certeza que 80 pessoas 80% está com a pineal atrofiada e todos os chakras que são as nossas glândulas desarmonizados e fechados. Ai, ah, é, mas o chakra não é para ficar fechado? Marisa está aí assistindo também, né Marisa? Um beijo para você. Ah, é, um, é um momento muito delicado, sim, do planeta. Eu já vou comentar a respeito disso, viu, Florinda? Ah, então, o que está ocorrendo? Quando os chakras entram em desarmonia, de a, como, estão, como está a maioria das pessoas, como elas estão, da maneira, da forma como elas estão. E esses chakras começam a, a, a, a fechar, sabe? Porque o chakra ele tem que ser assim, ele vai de dentro para fora, né? Então, ele faz isso aqui, ele se abre, ele tem que expandir, ele tem que expandir na espiral. Eu até vou mostrar aqui para vocês com o pêndulo. Como é que faz? Ó, ah, vou pedir para o pêndulo mostrar como tá o meu laríngeo. Ó, ah, vou me pôr à prova de fogo, hein, gente? Atendi várias pessoas hoje e eu quero ver, eu vou mostrar por aqui, não pelo, não pelo gráfico, para vocês poderem ver direitinho. Então, estou mostrando aqui como tá o meu laríngeo. Ele está virando positivo, ele tá virando horário, eu tô falando coisas boas, é lógico que isso também contribui muito. Ele começa, o pêndulo já começa a fazer o trabalho que tem que fazer, olha aqui. Ó, ele começa a fazer, eu já estou aliviando. E a energia fria tá começando a rolar aqui no meu laringe, né? E tá tá tá pesado, eu não vou dizer para vocês que tá leve, não está leve, mas tá funcionando ele tá agindo. Logo, ele está bom. Agora, pra eu saber se ele está melhor ainda, ele, ele, tá, ele, ele pode fazer um movimento na espiral, só que pra fazer isso, ele, ele precisa de ter um espaço maior, ele começa a fazer a espiral dessa forma aqui, ó. Não sou eu que tô fazendo não, é o pêndulo, tá? Ó, ele começa a fazer a espiral nessa forma, e ele começa a girar com tudo, e ele vai fazer a espiral aqui, ó, no meu laranja. Pra vocês, pode ser eu, pode sim, Denise. À medida que ele tá girando, ele está fazendo isso, se vocês conseguirem fazer uma coisa que é muito importante, hoje eu quero trabalhar direto com vocês. Vocês podem simplesmente colocar um pouquinho a mão assim, voltada para o vídeo, né? E sentirem se a ponta do dedo de vocês vai começar a esfriar. Observem isso. Se começar a esfriar, é porque tá todo mundo bem. É porque, você, bem que eu digo, vocês estão já com essa sensibilidade desperta. Entenderam? E isso é muito importante, isso é muito bom. Por quê? Porque quando essa sensibilidade desperta, vem à tona, né? é, ela vem à tona com tudo, é, é sinal que o corpo de vocês está pronto para aderir uma boa informação. Mas a maioria não está bem. O corpo, ele está... Porque o nosso corpo tem que fazer assim, ele entra em estado de expansão e de retração. De expansão e de retração. De expansão e de retração. Ele contrai e abre e expande. O que que tem acontecido agora? Eu vou falar do laríngeo. A grande maioria, gente, pelo amor de Deus, acreditem, a grande maioria, ela está como? Ela está só na compreensão, ela está só fechando, ela está só contendo. Então, as células do nosso corpo começam a pulsar e à medida que essas células pulsam, elas vão pulsar de acordo com a informação, né? Do, do, do, do, ela é a nossa informação, então ela vai entrar em contração, e quando ela entra em contração, ela começa a reprimir, ela começa a reprimir, ela começa a fechar, e o primeiro órgão a sentir isso, a primeira glândula a sentir isso é o que? É o larinjo. O larinjo é onde está a razão e o sentimento, e nós podemos chamar também de uma inteligência emocional ou uma emoção meio desvairada. Só que, quando isso divide, isso divide e cria uma linha divisória, além da pessoa ter sonhos péssimos, sonhos muito ruins e pesados, a pessoa, ela entra numa condição de autoflagelação. Ela começa a se autoflagelar, ela se mutila, é, é, sabe? Ela começa a querer falar e não consegue. E quando ela fala, ela não fala assim, alguma coisa com, com firmeza, ela fala com medo e ela tem sensações, uma das primeiras sensações, tontura, parece que a cabeça está assim, por que que a cabeça está assim? O, o corpo vai para um lado, daqui para baixo vai para um lado, a cabeça vai para o outro, parece que está deslocado, está tudo deslocado, por que que fica assim? Fica assim justamente pelo estado emocional, justamente pelo desequilíbrio dela, desequilibrando os chakras com o que está acontecendo lá dentro. Isso vai levar a uma depressão fortíssima? Isso vai levar à síndrome do pânico? Isso vai levar a uma desorientação muito grande da pessoa, ela não vai aguentar, por quê? Porque a, a, a, o sufoco, a, a desestruturação, a desconstrução do equilíbrio dela já está marcado. Ela tem excitações, mas as excitações que ela fica assim é adrenalina descontida. Ela tem essa. Mas são, são negativas, elas levam a, a, a só pensar em, distri, em destruição, em coisas ruins. Então só leva para essa situação. Logo, precisa se conter isso. Precisa trabalhar esse chakra. Né? Bom, eu até falo: vamos visualizar uma luz azul, né? trabalhando aqui no chakra, mas só isso, gente, não adianta. Porque você precisa trabalhar também a nuca, porque a nuca começa a enrijecer e começa a criar... você não consegue mais aguentar a cabeça reta. Você começa a jogar a cabeça, que é ansiedade, para cá. Você joga para frente. Isso vai desequilibrando o seu corpo, vai desequilibrando a tua harmonia e vai dando uma série de outros problemas. Mas antes de eu continuar... Tem alguém aqui que está chamando, vamos ver, aceitar a pessoa, enviar a solicitação, pronto. Vamos aguardar. Então, como eu já disse, se alguém quiser ganhar uma frequência, pode solicitar, nós vamos conversar, vamos ver o que está acontecendo com a pessoa e vamos fazer a frequência para ela. Se a pessoa não morar próxima e puder vir buscar, a, a, o valor da, da do frete vai ter que ser pago, tá bom? Só o frete, o restante não. Então, já entrou Oi. aí... A... Oi! tudo bom Denise? Tudo bom. É? E aí, você, você, já, você já começou a fazer o tratamento, né? Ou não? Já. E como Eu, que... Já sei. Tá, você tem alguma coisa para falar a respeito disso? Ah, é, melhorou bastante, viu? Melhorou? melhorou? bastante, melhorou. Você, você... A parte do estômago, a parte do estômago melhorou bastante. É, mas é, o estômago também é um, é um reflexo da, do pânico, né? É. E você já está encarando Melhor? Ah, assim já tá conseguindo sair um pouquinho da, daquela depressão do pânico Denise. Pô, mas tem dia né que, que vem a crise mas é bem tá, já tá bem diminuindo. Eu quero deixar assim né Denise ela passou uma vez por mim nós fizemos quantas frequências você quis Denise foi uma ou duas foi três. Foram três frequências, né? Então, com essa agora, vai ser a quarta. E vamos ver o que você está precisando. E o uso da frequência está te ajudando bastante? Nossa, muito. Assim, estou bem mais calma, sabe? Hum. A tua relação é com... É? E a tua relação com as pessoas, como é que está? Oi, tá bem, tá bem, tá, né? bem. tá tranquilo. Tá bem. Então vamos lá, tá. Denise, vamos ver o que tá acontecendo com você agora. Eu vou fazer aqui, como eu fiz da outra vez, eu vou ver o que você está precisando, tá bom? Mas diante disso, você tem alguma sugestão para dar, falar ah, nem eu tô, eu quero para isso ou para aquilo? O que que está acontecendo? Obrigada, Florinda, pelo parabéns. Aliás, a Florinda também, ela, ela já fez atendimento comigo, né? Já, já atendi, né? Foi, né, Florinda? E foi muito legal. É. Tem algumas pessoas aí que já passaram por mim. É, você tem alguma sugestão, Denise? É na parte do financeiro. Ah, agora é o tá dinheiro, bem. né? Agora <risos> é o financeiro, a prosperidade financeira. Mas eu vou contar, uma, antes de nós fazermos, antes de fazermos a frequência, eu vou, vamos fazer um exercício? Vamos? Vamos. Por quê? Muitas vezes a pessoa, ela trava financeiramente porque ela carrega o peso da perda, entendeu? O peso da perda... É uma coisa assim, mas como a perda pesa se eu, <risos> para a ganhadora da frequência, a Florinda está falando, mas como é, a perda tem peso se eu perdi? É, per, é o medo de, da falta, é o medo da escassez, é o medo de não conseguir se prover, é o medo a ansiedade que leva para o futuro, né? É viver o um futuro antes do tempo. A Mari também está aí, o pessoal já está entrando no Instagram também. Então, esse medo, ele, ele, ele traz assim uma tristeza, ele traz, ele traz uma agitação, um desconforto. Me diz uma coisa, Denise. Quando você acorda logo ao acordar, você acorda um pouco angustiada e com medo daquele dia ou da situação que vem um monte de pensamento embaralhado de como eu vou conseguir fazer isso ou fazer aquilo? Bastante, eu durmo e acordo com isso. É então é. quando você dorme, uma dica para todos que tá sendo bom você falar, porque a gente passa para todos, né? Quando você dorme e acorda com esse medo da escassez, quando você dorme e acorda, isso quer dizer que o teu dia passa assim, quando você dorme e acorda com esses medos, eles se concretizam. Porque você entra nessa frequência e a tua vida, olha lá, a Mari está falando que ela anda assim e, tá, e, e é uma tortura, mas é uma auto tortura, Por quê? porque você, você prende o que é de melhor, lembra que eu falei da, de você expandir ou reprimir, ou você segurar, você contrai todas as musculaturas, você fecha todo o seu corpo, você fecha o que é de melhor que são os teus chakras, que é a tua expansão. Não, você se desconstrói e quem está desconstruído fica fragmentado. E quem se fragmenta não consegue nada. Ah, tá Sueli aí no Facebook é. também. Oi, tudo bom? Obrigada, Sueli. Muito obrigada, gratidão. Então, a, a pessoa, ela começa a se desconstruir por inteiro. Então, vamos fazer um exercício. Pessoal, vocês que estão me assistindo, aproveite o gancho aí da Denise e vamos fazer juntos. O que você tem de mais medo? O que mais está te segurando? Qual é a tua sensação nessa situação que nós estamos passando, que é uma situação única, né? Você está com depressão? Você está com alguns problemas sérios, sabe os pensamentos repetitivos, repetitivas, maritacas batendo, batendo, batendo? Você visualiza o seguinte, abaixa os dois braços para o chão, as mãos para o chão, vamos lá, Denise? Você vai ser a voz do povo, hein, Denise? Abaixem os braços para o Deixa eu apoiar o celular. Isso, apoiem o celular e abaixem os braços para o chão. E visualizam em cada mão uma sacola. Uma sacola vazia, uma cesta vazia em cada uma das mãos. Uma cesta vazia. Aí chega alguém lá e fala assim, menino, o negócio não tá bom, viu? O negócio tá muito ruim. Ó, Tem gente que tá com a fibromialgia. Gente, eles falam que fibromialgia crônica não é. Não é. Daqui a pouco eu vou falar disso pra vocês. Então, você está lá, vem uma pessoa, pega e joga assim, né? Ah, um peso de 5 quilos em cada sacola. Bom, você está começando a carregar. Até que você tolera, porque tem um monte de lugar vazio, né? Os 5 quilos está lá. Agora, fecha os olhos e sintam 5 quilos em cada Braço. Dali a pouco, chega uma outra pessoa e diz assim: ah, você tá com essa cola vazia. Eu tô tão cansada de carregar esse peso. Eu vou pegar um pouco desse peso. Você tá com duas, você distribui e equilibra nos dois braços e joga mais cinco quilos. Ficou dez em cada braço. Estão sentindo o peso? Mas você ainda tá confortável, dá pra você carregar, tem um monte de lugar que você possa carregar. E assim vai acontecendo uma por uma e chega uma outra, joga mais dois quilos em cada um. E você segurando. E aí vai indo. E vai, e vai junto, e vão sentindo o peso do braço de vocês. Mas se visualizem -se segurando a cesta em cada uma das mãos, carregando com a força dos ombros, carregando com a força dos braços. E vem outra pessoa e coloca mais 10 quilos até aquela sacola começar a encher. E eu pergunto para você, como é que você está se sentindo agora, Denise? Respira fundo, se você conseguir. Como é que você está? Querendo largar a sacola ou segurar mais? Largar, né? Tá muito pesado? Hã? Tá pesado. Você não tá nem conseguindo falar direito, né? Tá. Tá carregando, Eu né? Travando, tá travando. Tá travando. Sim, a, a internet está travando. Mas vocês cê tá... estão sentindo é. o peso que é isso? Vocês estão sentindo a força desvairada que tá aí? Tá sentindo, Denise? Sim. Agora, então... faz o seguinte: tenta andar com essa sacola. Se visualize andando um pouco. Tá conseguindo visualizar? Como que estão as pernas? Oh. E as pernas como estão? Bem cansada. Bem, Bem cansada. Cansada. Oh, a dor no corpo como vai começando a dar. E você está parada, e a tua cabeça nessas alturas, aonde está? No peso da sacola ou no querer expandir e fazer alguma coisa nova? Peso. No peso. Assim estão as pessoas ultimamente. Solte as sacolas. É ou você solta aos poucos, vai tirando os pesos, ou você larga de uma vez. Como é que fica? Você tem medo de largar ou não? O prefere tirar aos poucos? Porque alguém foi pondo e deixando aí pra vocês. E cada sacada, peso que você tirar, você está tirando uma pessoa daí de dentro. Uma pessoa que te trouxe uma informação extremamente negativa. Como é que fica? Tá, tá, você está conseguindo tirar não tô conseguindo. ou não? Não estou conseguindo. Parou? Vocês estão vendo que a Denise parou, né? De? Você parou. não porque você tá assim? Como que eu vou tirar esse peso se as minhas duas mãos, meus dois braços estão ocupados? Como que eu vou tirar esse peso? Com que braço? Com que mão? Aí eu pergunto, eles são teus? Ou você assumiu? Ou você assumiu? Muitas vezes, a pessoa, ela carrega o peso de cada palavra de outras pessoas. Ah, você, você sabe como tá tudo ruim? Você pensa que você vai conseguir? Ninguém tá conseguindo, por que, que você vai? Mas não chega uma pessoa e não diz assim, olha, vai em frente, não tenha medo, mas eu tô sem dinheiro, como é que... não importa, encara, encara, vai em frente, conquiste. Ai, mas eu não aguento nessa época de Covid, tá to... não quero saber do Covid, lógico, eu vou cuidar, vou pôr máscara, blá, blá, blá, né, que todos nós saber. mas não pare a vida. Não faça o que a maioria dos que estão no comando querem. Não faça isso. Porque se você se propuser agora soltar essas sacolas, porque elas não são tuas, você não é dono das sacolas. Você pode até pegar sacolas depois, querer carregar, sei lá o que lá dentro. Mas se desapega de tudo isso. Desapega aí, Denise Dá para abrir essas mãos? Tá abrindo os dedos? Tá pegando Tá conseguindo abrir? Caindo. Tá conseguindo abrir os dedos? Sim. Tá desapegando? Caindo. Aos pouquinhos, né? Mas do jeito que eles abrem Eles querem fechar de novo, não é isso? É Solta, vê se você consegue soltar, botar essa sacola no chão e abrir, porque ela faz parte dos outros, não faz parte de você. Agacha um pouco as pernas e solta. Mas solta com leveza, solta com firmeza, porque tudo que você está carregando lá, você pensa que você está ajudando alguém e alguém que você pensa que está ajudando está te detonando. Que você vai perder essa pessoa, que você e vai ficar peso? sem ela. Oi? As costas. Tá doendo as costas, né? É lógico? O peso foi pras costas. Oi? O peso foi pras costas. Olha lá, o peso foi pras costas, tá vendo? Então, o peso vai andando pelo corpo, vai, vai mudando a coluna, vai dando bico, bico de papagaio, vai dando não sei o que, não sei o que. Tem gente que chega, ah, mas é da família. Sim, pode ser da mãe, do pai, mas veio no DNA porque alguém antes deles também fizeram? Porque nós éramos perfeitos. Mas, dentro dessa perfeição, uma minoria que queria ter tudo, detonou a maioria. E criou uma coisa chamada é. doença. É. E criou os doentes né? levando para essas doenças. Olha aí, a hora que você soltar a sacola, levantar o corpo, o que, que você vai ver? Você vai ver que você conquistou e pôde ir para frente. O nó da garganta se desprende, a angústia sai, a ansiedade vai embora, não é assim? Tá conseguindo, Denise? Tudo melhora, né? Hã? Tudo, tudo flui, né? Melhorou a dor nas costas? Melhorou. Ou não ainda? Prático. Mas você soltou as sacolas? Eu... Você soltou? Soltei. Dá uma respirada, abre os braços, está expira, solta, solta o corpo, solta tudo. E você vai ver o quanto de ruim saiu daí, quanta coisa ruim você liberou, quanta coisa que estava te prendendo acabou saindo, né? Então, gente, eu vou fazer uma frequência agora para Denise, que ela quer a prosperidade e vamos ver o que vai dar, né, Denise? Uh, presta atenção, gente, que eu tô fazendo aqui. E você vai visualizar, Denise, lembra como nós fizemos a distância da outra vez? Você tá visualizando é. o dedinho aqui em cima da tampinha? Eu não tô... tô vendo, eu não tô... Ó, tá nessa direção aqui, ó. Só em... Ah. Tá? tá? E vamos ver o que vai acontecer. Eu vou por aqui, que é melhor pra vocês verem. Eu pus o pêndulo... Ó, eu vou começar a falar. A Denise vai ter que falar o nome dela três vezes. Se ela quiser, se não quiser, só fala Denise e pensa no sobrenome, tá, Denise? Vamos lá, Denise. Denise Cristina Ro... Rodrigues. Tá. Denise Cristina Rodrigues. Please. Tá. Tá aqui, ó. Então, vocês percebem que o pêndulo está imantado? Ó, ele que está virando, não sou eu, minha mão tá parada. Ele está virando. E quando ele vira anti-horário, ele está limpando a consciência da Denise do medo do fracasso. E ele vai batendo, e ele vai fazendo um movimento dentro de uma espiral. Ó. Ele tá fazendo movimento, agora ele vem de novo, ele vai pegar de novo. E vocês podem ver que ele literalmente ele gruda, ó. Ele, ele que faz tudo. Ele gruda, ele dá a volta, e nesse momento ele tá jogando o que a Denise precisa. São minerais. É magnésio, sei lá, qualquer tipo de mineral. É pra melhorar, é para baixar a adrenalina. É pra, é, é pra tirar esse cortisol excessivo do corpo, que acaba afetando o córtex, uma série de problemas dentro dela. É pra afetar? Aqui, okay, ó. Vocês estão vendo, gente? Então, eu tô aqui percebendo que tem pessoas muito angustiadas aí. E essa angústia que eu tô percebendo não é da Denise. É de outras pessoas, né, Denise? É. Você tá com o peito apertado, Denise? Oi. Tá chorando, né? Tá muito apertado? É. Você tá captando não só o seu, como de outras pessoas que estão dentro dessa sintonia. Entendeu? E olha aqui o que está acontecendo. Eu vou depois continuar fazer pra você. E você já ganhou esta. Ó, agora eu vou mostrar. Como nós já paramos, ele não bate mais. Olha, ele está blindando. Não, ele bateu ainda um pouco aqui. Ele vai começar a blindar agora a tua essência. Ou seja, ele vai começar a lançar energia fria nessa essência. Que é o, o trabalho de cura, né? E vai começar a melhorar. Ah, já pediu para eu tirar, ó. Quando ele bater assim, ele fala, chega, já está feita a frequência biomolecular. Tá bom, Denise? É, amanhã a gente tá entra bom, em contato gente? e eu mando para você, tá bom? Um beijo grande. Muito obrigado, viu? Gratidão. Beijo. Beijo. Então, pessoal, uh, nós estamos aqui, nós estamos aqui trabalhando com isso, e eu estava falando o seguinte, a, Mari, a Maribel está dizendo assim, parece que estamos com fibromialgia como consequência. O Nelson Teixeira também está aí. Eu quase caí de cara. A Mari tá falando. O peso puxou pra frente. Olha aí, gente. Quer dizer, ela nem sequer... Uh, tem bastante gente aqui no Face também. Eu não tô conseguindo ver todo mundo. Teve alguma coisa que travou. Eita! Teve alguma coisa que travou aí. Eu não tô conseguindo ver os demais. Mas... Ah, ah, ela está falando que ela quase caiu de cara, para frente. Olha o, o grau de peso, né? o que ela tem nos pensamentos, o que ela tem aqui na cabeça dela. O, o, os medos que a Maribel carrega, né Maribel? Por que que acontece isso? Você imagina assim. Ah, visualiza uma, uma pessoa que gosta de pescar está lá no barco, né? A deriva. Eu, eu gosto muito de dar exemplos. E ela está conversando com os outros, mas ela está olhando lá na vara, se a vara está vindo. À medida que ela vai tentando pescar e ela vê o peixe lá que está querendo pegar e não vem, ela vai indo com o corpo para frente. Ela vai indo com o corpo para frente e ela vai levando né, a cabeça para frente também, e ela vai tentando puxar a vara, fazendo aquela cara de esforço cada vez maior. Ela pensa que está distraindo, mas não está. Ela está carregando um peso, querendo provar para ela mesma que ela está conquistando algo. Você entendeu, Maribel? Vocês entenderam? Por exemplo, quando nós jogamos a cabeça com o corpo, que era o, foi o que o peso fez com ela, que ela quase caiu de cara, que ela está dizendo isso, né, a Maribel aqui no, no Insta, o que, que aconteceu? É, eu, eu, eu imaginei um pescador, né, dentro dessa mesma situação, querendo provar que pode conquistar alguma coisa, né? querendo provar para ele ou para os outros que vai conquistar, mas aquilo não vem, só tem uma força ali. Às vezes, aquele anzol... Né? Ele pegou uma pedra, pegou alguma outra coisa e a pessoa quer por toda a lei puxar aquilo e não consegue. Então ela começa a, a ficar perturbada, começa a dar mal estar no corpo, ela começa a desafiar a ela, ela duvida, ela fala como que eu não estou conseguindo e, e, e, e principalmente quando ela é assistida pelos outros. Porque muitas vezes, Maribel, vocês todos, nós temos receio da perda ou de largar aquele anzol, sabe? De cortar, pegar, tirar de lá, fazer qualquer coisa. O medo do deboche dos outros. O que que os outros não vão pensar de mim? O que que os outros não vão falar de mim? Não é? E a pessoa começa a entrar numa neura tão grande que ela fica parada naquele barco. Segurando aquele peso, o corpo jogando para frente, a dor nas costas piorando cada vez mais, mas ela não abandona aquilo. Ela não larga aquilo. Ela não desiste. Ela continua, ela permanece puxando e vibrando naquele negativo. Tá na hora, pessoal, de vocês mudarem, tá? Está na hora de vocês começarem a pensar assim, uh, sabe, para que eu estou fazendo isso comigo? Por que, que eu estou me dividindo? Por que, que eu preciso ter essa tontura interna de vez em quando? Eu pensei que era porque eu ia levantar de repente da cama, eu fosse levantar, ou porque de repente... Não, é porque você está dividida. O corpo, parece que o corpo vai para lá, a cabeça vem para cá, um fica leve, outro fica pesado. Tudo isso... Acontece por causa da pessoa que não está sentada, centrada nela. Ah, nós temos mais uma pessoa que é a Janete que está entrando, né, Janete? Oi noite, tudo bem? Tudo e você, Janete? Tá bem, estou ótimo. Janete foi uma pessoa também que eu atendi, né, Janete? Foi. Você tem alguma coisa para falar? Ah, eu tenho. Então fala. Sobre preguiça. Foi... foi ótima. Eu já diminuí a metade do rivotril. Já, né? Eu posso explicar que você era tomava rivotril? Bom, você mesma tá falando é porque pode, né? Eu, Janete tomava dois Rivotril por dia, passou por mim, nós fizemos umas duas, três sessões com ela, mandei as frequências e eu falei pra ela, Janete, observa se você vai precisar continuar com o Rivotril, mas não larga de uma vez, mas vai diminuindo, caso você possa e falar com o seu psiquiatra. E aí, o que, que você fez, Janete? Eu fui né, no, no neurologista. nem né, no psiquiatra, eu fui. Eu fui no neurologista e daí ele falou pra mim tomar um comprimido e meio. Um, um comprimido e a metade uma metade inteira e meia metade à noite, né? Só Sim. que eu tô conseguindo ficar só com a metade de um. Quer dizer. Para quem estava tomando tudo que ela tava tomando, que ainda tá mamando, né? Tá precisando ainda é. de uma metadinha. Mas o resultado das frequências, como é que foi? Ah, foi ótimo. Já estou me sentindo bem mais segura. Já já ando mais, sabe? Podemos Sozinha. podemos contar o que aconteceu com você? Pode contar sim. <risos> Janete, eu vou contar porque tá falhando um pouco tua voz, tá, Janete? Janete tinha tá. um problema, assim. Ela não andava. Ela dependia da cadeira de rodas, do andador, né, Janete? do, é, do, do andador, andador o quê? Durante cinco A, anos, na foi cadeira isso? cadeira de rodas, foram um... cinco ca... anos já. Cinco anos. Cadeira de rodas foi quanto tempo? Um ano. Um ano, e depois foi para andar andador. Aí eu perguntei, eu tô vendo que ela não tem problema, tô cuidando dela, conversando. Mas, Janete, eu não percebo nada nas suas pernas, aqui não tá dando nada. E aí ela me fala, não, mas eu não tenho nada, eu não mando de medo. Ah, não, fui eu que falei pra ela, né Janete? Eu falei, você que não fala, tá... Você tá... Oi? Que eu tava com síndrome do pânico. Isso. Você tá com síndrome do pânico e você tá pegando todas essas coisas como um ponto de apoio e uma justificativa para você não encarar a vida. para você ficar presa. Então, eu tô presa nisso, ó sacolas, né, Janete? Eu tô presa nisso? É. Então, eu não eu vou andar. Ó, gente, tá todo mundo vendo, eu quero andar. Mas onde eu tô presa? Olha só, eu falo assim, que é a mesma coisa dos irmãos Petralha, lembra? É, metralha lá, que eles tinham a bola de chumbo no, na corrente, no calcanhar do pé. É, é igualzinho. E aí eu pedi para a Janete começar a se soltar. Ela, dentro de casa você já estava andando um pouco, né Janete? Mas agora eu estou andando mais ainda. Tá. Aí ela começou a se soltar, já foi pra rua. Já conseguiu andar na rua, gente. Coisa que ela não conseguia. Que ela achava que fosse cair. Que ela achava que fosse perder o equilíbrio, não é? É. E você eu, já. Eu, Oi. Eu tô seguindo o equilíbrio, né? No, que eu, eu tinha, eu pensava que. Era a libra do corpo que eu tinha perdido, mas foi o equilíbrio da mente, né? Sim, porque pra ela mim, tá. Assim, lembra que eu te falei do larígio? A cabeça é para um lado, uh -huh. o corpo para o outro, perde o equilíbrio. A pessoa fica sem equilíbrio e ela começa a jogar em algum lugar do corpo. Qual foi o lugar que a Janete escolheu? As pernas, né, Janete? Foi. Só foram memórias ativadas, que agora não importa, mas ela sabe, e que acabou acarretando nas pernas. Sabe também quando você tem muito problema nas pernas? É, de repente vem uma dor nas pernas que você não consegue se movimentar? São pessoas que apanharam nas pernas, tomaram cintada, ou o pai ou a mãe para educar, né, eles não tinham muita noção, então achavam que educavam, batendo. Eu, eu atendi uma pessoa muito conhecida, que eu não vou dizer agora quem é, é né, lógico. E ele falou, ah, mãe, eu sempre me mexi muito, jogava futebol, tal, tranquilo. De repente me travou uma das pernas, eu vim aqui correndo para saber o que está acontecendo. E eu cuidando dele, eu olhei assim, de repente vi a imagem. Ele amarrado, a perna dele amarrado numa corda. Eu falei, eu tô vendo sua perna amarrada numa corda, sabe? Aí ele falou, ah, mãe, eu lembrei. Eu era muito arteiro, a minha mãe era separada do meu pai. E ela costurava, ela era costureira, porque ela precisava costurar para alimentar, para trabalhar, né? E ela não tinha tempo de ficar correndo atrás de mim. Eu tinha mania de quebrar vidraça. Eu, fazia, eu era ruaceiro, aí o que que ela fez? Eu ficava mexendo com as meninas da rua, ela pegou uma corda, um, um elástico lá das costuras dela, sei lá o que que ela pegou, amarrou no pé da mesa e amarrou no meu tornozelo, e deu espaço até onde eu puder chegar que ela até a porta. Essa memória vem para ele quando ele já está quase com 60 anos de idade, ela retorna. Porque isso aconteceu quando ele tinha uns 6, 7 anos de idade. E aos 60 anos, quando ele começou a pensar, preciso me aposentar, mas como vai ficar a minha situação? Vou ter que ficar em casa? O que, que eu vou fazer? O que eu não vou fazer? veio aquela sensação da perda e a perna começou a fragilizar e não dobrava, ela ficava reta. E quando nós mexemos e ativamos essa memória, e eu dei alguns exercícios ao mesmo tempo com a frequência. Gente, ele veio e falou: Ah, eu não vou mais fazer tratamento porque eu já melhorei. Eu falei: Ah, é? Quer dizer que agora eu. Então eu tenho que estender mais ainda para te dar isso, brincando. Mas ele não sabe como agradecer. Então, Janete, são essas coisas que valem a pena a gente viver e ver, né? Com certeza, com certeza são essas coisas mesmo, e você tá cada dia melhor, né? Cada dia melhor, tá bom. Ainda vou no seu consultório fazer uma sessão lá. Vem assim, você vai receber energia fria. Diretinho de lá. Você sentiu a energia fria na garrafinha, no, no, no, no frasco? Eu, eu não tirei ela do plastiquinho, né? Eu deixei é. ela enrolada. Mas quando eu espirro na boca, eu sinto que ela geladinha. Ah, então. Porque a energia fria está totalmente envolvida ali. É. E que é muito legal. Gratidão, Janete. Eu, eu que agradeço a você. Tá, obrigada. Por, Oi, fala. Ter, por ter conhecido você. Eu que agradeço, né? O universo ter nos apresentado. E você está sendo uma... Assim, fazendo parte de uma superação minha, né? Que bom. Muito obrigada. Que bênção. Gratidão. Gratidão. Um beijo para você, Janete. Até. Até. Então, pessoal, é isso que eu falo. Adianta a gente ficar sofrendo por uma coisa que é insólita? Por pensamentos que vêm? Por medos? Não. Parece que tem alguém falando alguma coisa aqui. A Maribel, nossa Armin. Peguei meu pêndulo e fui pendular minha garrafa d'água com a intenção de receber ao mesmo tempo a sua energia de cura. E meu pêndulo girou anti-horário, bateu de um lado para o outro e depois girou. Acontece isso mesmo. Acontece isso com muita força. E, e quando isso acontece... É a pessoa ela precisa começar a, a se reabilitar né ela precisa começar a ver a ficha cair gente todos nós todos nós viemos aqui para sermos inteiros uma coisa que essas frequências fazem que eu estou amando né e que vê assim como um presente não foi para mim foi para todos né ah, uma bênção. E o que todos nós estamos precisando é integrar corpo e mente. Nós não podemos mais ficar separados, nós não podemos deixar que esse desvio nos dê tanto desconforto e tantas sensações ruins, né? Nós precisamos mais. É, é confiarmos em nós. Nós precisamos interagir. Se você tiver essa sensação aqui, né, aquele nó na garganta, aquela coisa ruim te apertando, pode ter certeza que a, a desarmonia, o você segurar, conter, sabe, deixar aquela musculatura rígida como eu falo, se fragmentar. Imagina uma coisa rígida, como ela quebra fácil, uma martelada destrói. Tenta dar uma martelada no elástico, você não vai quebrar. Ela não vai quebrar. Agora, dá uma martelada numa pedra. Ela se fragmenta inteira. Então, gente, nós precisamos ter essa resiliência, essa flexibilidade conosco. É muito importante. Bom, nós estamos aqui, conheci uma mãe que fazia isso com os filhos e ainda deixava sem comer. Nossa, batia, né? Amarrava. Antigamente, eles faziam muito isso. E hoje... A corda de hoje são as escolinhas, né? Vocês sabem que às vezes eu penso, pessoal, aqui conversando entre nós, que a Covid tá péssima, péssima. Mas pelo menos integrou a família, né? Os pais começaram a conhecer os filhos, a reconhecê-los. O marido e a mulher começaram a se reconhecer e viram que era ou não aquilo que queriam. Os medos vieram à tona, a coragem veio à tona. As crianças estão vivendo a vida né, que eu vivi na minha infância, só que como a diferença eu brincava de pular corda, de ciranda, de jogar vôlei, de, uh, de, uh, de peteca, de pique... De queimada, era muito bom, era muito gostoso, de amarelinha. Então, isso na minha infância foi maravilhoso. Hoje elas não têm mais essa, essa convivência com os amiguinhos para brigarem na rua, porque não pode brincar na rua. Mas pelo menos, né, sentirem quem são os pais. Pelo menos, quem sabe, comer uma comida da mãe, né? Um temperinho da mãe, por, por mais que seja satisfatório, a mamãe ainda tá começando a aprender a cozinhar, não tem problema, é comida de mãe. É o abraço do pai, é o colo do pai. Como é importante, né? Ela veio negativamente, veio, mas também ela vem ensinar muita coisa pra nós, né? Vamos pegar esse momento e fazer desse momento uma interação em nós. Vamos pegar esse momento como se fosse assim, sabe, você está caindo de um prédio, você está caindo em algum lugar, de repente você vê uma corda e você se agarra na corda. Você fala, ufa, são e salvo, tanta gente não conseguiu pegar essa corda e eu agarrei. Eu agarrei a vida, eu agarrei a mim, né? Agarrei a mim por inteiro. E hoje, vamos exercitar um pouquinho, né? O, o chakra laríngeo. E como que você exercita isso? Eu vou falar de uma... a grosso modo, porque não dá para eu fazer exercício completo... Mas, a grosso modo, você exercita, quando você visualiza, você cola, coloca a mão assim nessa distância, vocês né? estão vendo? E faça um movimento para dentro e para fora, esse exercício, ó, vão fazendo um exercício na espiral, puxa para dentro e para fora, vocês vão começar a sentir um magnetismo disso e vão fazendo exercício para dentro e para fora. E com esse exercício, vocês podem ir abrindo e expandindo aqui. Vocês vão começar a sentir uma energia diferente, uma energia boa. E quando fizerem isso, irradiem, vejam irradiar de dentro para fora uma luz azul. Uma luz azul, aquele azul jeans, aquele azul anil. E, e, irradiem essa luz também para trás, para a nuca. E, e, e vejam abrir a nuca de vocês a dar mais transpa... a, a dar mais abertura mais leveza e quando você fizer isso movimenta um pouco o corpo que um pouquinho melhor você vai se sentir tá bom bem pessoal eu quero agradecer a todos nós já são 10 e 10 né estamos aqui ao vivo eu vou pedir para vocês compartilharem esse vídeo eu vou pedir para vocês irem no YouTube, né? Vão lá, gente, para a gente poder fazer os vídeos direto de lá. Só falta duas pessoas, né? Irem lá e se inscreverem, apertar o sininho. A Malha também tá aí, Andreia, Andréia, a Tânia. E, então, eu vou pedir para vocês irem no YouTube, Armin Oficial. Vão lá. Estou no Face, também tenho minha página no Face. Vão lá, curtam minha página e vão me seguindo aqui no YouTube no, no Instagram, isso é muito importante. Em breve nós vamos ter muitas novidades aqui para vocês. Né? Ah, em breve outras novidades também. E quero, vamos estar sempre juntos amanhã às 11 h 30 da manhã eu tenho um programa lá na live na Rádio Vibe Mundial 95.7 eu aguardo lá por vocês também e quanto mais nós exercitarmos a nossa a, o nosso cérebro o nosso peito a nossa intuição não fazemos do nosso cérebro só razão uma coisa que, não que, que nós não queremos enxergar porque a emoção ela corrói a pessoa né? é um parasita terrível então se deixem levar muito pela intuição e sejam inteiros você pode fazer você podia fazer um canal de telegram também eu tenho canal de telegram gente, é o mesmo que o do whatsapp que é o 9 9675 5250 9, 5250 e é, o código diário é 11. Eu, eu abri, eu não sei mexer ainda com o Telegram, mas já tem o canal. Então, eu já tô começando a aprender a lidar com ele, tá bom, Janete? Ah, estamos começando a entrar na rede social com mais força agora, e para quem quiser agendar uma consulta, quiser uma frequência que essa vai para Denise né mas quiser olha aqui eu tenho aqui para mim eu vou mostrar para vocês como que a gente usa você precisa agitar bem senão ela fica com umas maquinhas branca aqui que não tem nada a ver aí você borrifa ó. Aí você vem aqui ó olha que beleza e pode fazer um pouquinho no corpo também você vai ter a sensação que vai ficar meio meladinho, mas não vai não, porque sai. Você já começa a sentir a energia fria entrando. É uma delícia. É uma delícia, a energia é de cura total, gente. Emocional, cura é, física. É, por exemplo, eu tinha um pouco de, de dor aqui, na porque eu tive um problema de ciática devido ao tombo. Eu comecei por pôr a frequência na ciática, já está melhorando. né Eu já não faço mais tanto esforço para levantar, para sentar. Estou caminhando bastante. Neuza, sabe Neu, qual sa, é mesmo? Ó, tá vendo? A Janete falou. É mesmo, ela acabou de fazer. Porque ela adquiriu as essências. Ó, fica, fica uma delícia no corpo. Então, é, é muito bom fazer isso. Experimentem. Olha, quer saber de uma coisa? De resolver. Para quem quiser fazer a radestesia junto com a frequência, né? ela é nova, eu ainda não mandei fazer etiquetinha, eu não tive tempo ainda de pôr o meu, o meu logotipo, mas em breve vai ter. Eu vou dar um desconto no tratamento eu vou fazer e vou dar um desconto para quem fizer uma essência com a radiestesia se preferir vai o desconto se não eu faço uma frequência a mais e mando de e dor de presente pode vir no meu consultório melhor ainda porque aí você vai ter um, um atendimento mais próximo vai poder sentir segurar agora se for a distância é a mesma coisa tá bom e a gente manda para onde for Várias pessoas já estão pedindo. Nossa, Janete mora longe, a Denise também. Várias, várias pessoas. E aguardem por mais novidades. Então, gente, me se inscrevam no YouTube, me sigam no, no Instagram, sabe? Vão lá no, na minha página no Face, o Telegram é o mesmo que o WhatsApp. E me chamem, né? Tomem informação comigo pelo meu WhatsApp ou pelo Telegram, que é o 11-99675-5250. Aproveite essa oportunidade que eu estou ampliando agora no um desconto para todo mundo. Tá bom? E com muitas novidades daqui para frente. Gratidão a todos. Gratidão a você também, Denise, Janete, Neuza. Deixa eu ver quantos nomes tem aí. Sandra. Uh, Andréia, Amália, tem várias pessoas, tá? E aqui no, no, no Face, a Florinda, eu tenho os nomes aí que eu não, não tô conseguindo ver direito, Márcia Pugliese, Alice, Marcinha, um beijo para você, Marisa uh, Lascaine, Fernando Pereira, Valéria Fonseca, Alberto Santini, meu amor, tudo bem, Alberto? Beijo para você também, um grande ortomolecular bárbaro. Também tem programas na Rádio Mundial, na Vibe Mundial. Vão lá, assistam ele, vale. A Márcia Pugliese também tem. Somos todos amigos, somos todos um. Um beijo a todos vocês. Até a próxima quinta-feira na live, ou a qualquer hora, na presença de vocês, tá bom? Ixi, virou um negócio aí. Um beijo grande e até a próxima. Voltei. Tá bom, gente? Aguardo por vocês e até lá. Paz, luz e harmonia e o desconto, hein? Lembre-se que vai ter desconto. Até. Beijo. Paz, luz e harmonia.